Coloca-se a questão, considera os conjuntos A, B e C e pedem-nos para escrever sobre a forma de um intervalo ou uma reunião de intervalos um intervalo as seguintes alíneas. Então vamos começar pela linha A, que nos pedem para uh, escrever em forma de intervalo ou reunião de intervalos ou a união com B. Ou a união com B... Para iniciar, eu vou, eu já anteriormente tinha colocado aqui uma reta, vou representar aqui por o zero para não me perder, e vou representar a laranja o conjunto A, que são todos os elementos reais que vão de 4 até ao número 8. E agora inclui-se os extremos ou não se inclui, inclui-se por ambos. Os extremos, os seus intervalos, estão fechados. Estão aqui, são fechados. Logo, quer dizer que eles estão dentro do meu conjunto A. O B, vou agora fazer a verde, que é o B de menos infinito a 1. Menos infinito a 1, vamos iniciar aqui no 1 e vamos para menos infinito. E a mesma pergunta se coloca, que é se o 1... Faz parte deste conjunto ou não? Faz parte porque temos aqui um 1 com o intervalo fechado. Vou fechar aqui o meu intervalo. Então, já tenho aqui a verde o conjunto B e a laranja o conjunto A. A união com B, o que é que eles querem? O que nos é pedido é para escrever em forma de intervalo todos os elementos que estejam em A ou que estejam em B. Então são todos. Logo, se eu olho para esta representação gráfica, constato que começa-se em menos infinito e ele vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, e só para no número 8. Logo, a solução será de menos infinito até 8. Passando agora para a segunda a, linha, a interseção com B. Já temos o A, já temos o B. Já temos o A, já temos o B. Falta-nos o C. Então, vou escolher aqui outra cor. Fazer a azul. O conjunto C. O C vai de 2 até 12. Então, vamos representar aqui o 2 até ao 12. O 2 está no nosso intervalo. Vou colocar... Bola fechada, mas o 12 não está. Porquê? Porque vem aqui que está um intervalo aberto. E este será a representação do conjunto C. O que é que eu quero? Eu quero a interseção com C. A interseção de dois conjuntos é dada pelos elementos comuns ao conjunto A e ao conjunto C. Se eu observar o A, que é o laranja, e o C, que é o azul, onde é que eles se encontram? Encontram-se aqui, é onde vêm as duas cores. Neste intervalo, todos os elementos que estão no A estão também no C. O A inicia-se em 2, atenção, que está fechado, até o 8, que também está fechado. Ficaria, fica então, o um intervalo fechado de 2 até 8. Passamos, então, para o C. Já temos todos os meus, os meus conjuntos uh, representados na reta. Logo, eu quero o B união com C. Já vimos que são todos os elementos que estão em B ou que estão em C. Logo, os que estão em B são quais? São os, os verdes, que são de menos infinito a 1. E os que estão em C são de 2 até 12. Logo, aqui escrevemos com uma união de intervalos. Ficaria de menos infinito a 1, união com de 2 a mais infinito. Atenção, a mais infinito, desculpem, a 12. Atenção que o 12 está aberto. Está aberto por o 12 não faz parte, não está incluído no conjunto C. Por último, queremos B interseção com C. Queremos os elementos que são comuns ao B e ao C. E quais são estes elementos? O B é o verde, o C é o azul. Há algum elemento que faça parte tanto de um conjunto como do outro? Não há. Porquê? Porque entre eles não se interceptam. Logo, a resposta é conjunto vazio.